Olá a todos, este material pessoal não tem necessidade de você fazer o download, tá? Ele está lá no Scribd O Scribd é uma plataforma meio enjoada para download. Portanto, você vem aqui neste material e simplesmente rola o mouse, né? Sobe a página. Ó. Você vai ter óptica geométrica, espelhos e lentes. É, fala um pouco sobre câmeras fotográficas né? que vieram primeiro que o microscópio, imagina se. Difração e difração, microscópios ópticos, miragem, porque o céu é azul, o disco de Newton, fibras ópticas e a física do olho humano. Eu vou estar elaborando uma videoaula desta, né? É, vocês podem observar aqui que eu ainda iniciarei com o exercício, mas é apenas um material iniciante para iniciante. Nós não estamos adentrando aqui ainda. Na óptica, ok? Ou seja, na parte óptica do microscópio, ou do endoscópio, ou da própria ótica rígida. Mas, é um estudo inicial que eu aconselho que todos leiam, né? Se tiver dúvida, tá aí o chat, marca a página, marca o texto onde você tem dúvida, onde você não compreendeu. Nós teremos aqui exercícios pertinentes a todo esse material e o professor vai ficar em cima, porque no momento da colimação, seja óptica microscópica, óptica endoscópica ou óptica rígida, o contexto e o funcionamento é exatamente o mesmo. Né? Qualquer equipamento que envolva é, sistema óptico, luz, etc, esta é a regra básica inicial. Portanto, peço que todos executem a leitura, não tem necessidade de fazer a leitura imediato. O material está aí e não vai sair daí, está liberado para todos. Tenham uma boa leitura e, proximamente, uma boa videoaula.